Olá pessoal, boa tarde, estamos aqui a caminho de Casa Branca, retornando de uma maratona no sul de Minas. Passamos em várias cidades onde fomos muito bem recebidos. Queremos, inclusive, aproveitar essa oportunidade para agradecer a todos aqueles que nos acolheram tão bem. Conversamos com grupos de pessoas muito interessadas em aprender um pouco da, da história política do nosso país. O Nico não foi lá simplesmente, por o cabo estava deu uma aula de história política do país para cada um dos grupos que, for, que foram conversar com a gente. Foi muito interessante, foi muito bacana. Nós estamos fazendo esse trabalho porque nós queremos mudar o Brasil. Todos se interessaram, faziam perguntas, muito interessante ver que o pessoal precisa, quer conhecer um pouco mais sobre a nossa política. Então vamos mudar gente, está na hora uma boa oportunidade, antes a gente voltava sem, sem ter opção, enfim, estamos aqui na estrada, já fazendo um balanço do nosso trabalho, é um trabalho de formiguinha e ele precisa de você, precisa que você repasse, que você é, divulgue o trabalho para o novo, essa esperança que o novo, na verdade, fosse para nós todos. Mas agora é hora da gente mudar. Sem política não existe país, então vamos, vamos batalhar, tem que ter. Você se agora tem uma posição diferente, vamos estudar, se você não conhece bem, o é muito bacana, estou muito entusiasmada, estou com muita esperança de que algumas coisas possam mudar imediatamente. Estamos aqui fazendo a nossa parte, esperamos e contamos que você também faça um mundo, que nos ajude, nos ajude a mudar o país, Ok? Vamos lá. Tonico Caldeira, 3012. Mais um futuro com um o novo Promete. Sou Tonico Caldeira, 3012. Só conta privilégios, benefícios e auxílios. Somos o novo e viemos para renovar a política no Brasil.